Bons modos. Desculpa. Com licença. Com licença. Obrigado. De nada ou de nada. Conhecer. Não conhecer. Errado. Certo? Parabéns. Você acertou e passou. Parabéns. Palmas. O surdo, ele não escuta, então... Dessa forma, palmas né? para o ouvinte, palmas e para o surdo, né? Então, se vocês encontrarem um surdo aqui, ó, parabéns, palmas. E se for um surdo cego, né? Então você faz também com os pés no chão, e ele sente a vibração para o surdo cego, ou né, nas costas aqui, batendo nas costas dele. Eu te ajudo. Você me ajuda. Calma, calma, se acalme. Ou oh, tô calmo. Calma. Sentir um. Ah, sinto muito.